Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra, este é o meu chapéu de TDD e estamos no curso de desenvolvimento de software guiados por teste. Hoje vamos fazer o nosso segundo hands-on de TDD, hoje usando aqui o nosso chapéu do TDD. A gente vai desenvolver um tradutor a gente vai adicionar as palavras, ele vai retornar a tradução para a gente. Tá? E uma recomendação que eu dou, uma dica que eu dou para você que está começando no TDD, é fazer uma lista igual essa daqui, ó, com as funcionalidades, não são bem funcionalidades, com os casos de teste, né, com os cenários que você quer é, é, que, os, que a sua classe ou o seu software resolva. Tá? Então vamos parar de conversa e vamos ao que interessa. Então, aqui no Eclipse, né, como sempre, eu começo com a criação de um novo projeto Java. Eu vou chamar ele de tradutor. Então, ó, tradutor. Como vocês podem observar, eu tenho um... um eu estou aqui com o meu, meu chapéu vermelho, então eu vou começar fazendo o teste, né? eu vou começar fazendo é, o teste falhar, é, no caso não tem nem teste ainda para falhar, mas a gente vai começar por aí, então eu começo aqui adicionando um JUnit, né? um, para ele já acrescentar ali para mim, eu vou chamar de teste tradutor, vou adicionar o JUnit, Vamos lá, vamos ver qual é o primeiro teste a ser criado. Ó, segundo a nossa lista aqui, é um tradutor sem palavras. Então, ó, é, é, eu, como é que eu testo um tradutor sem palavras? Não sei, né? Vamos ver aqui. Tradutor sem palavras. Vamos pensar aqui como é que seria isso, né? Então, eu vou pegar aqui, vou, é, é, vou criar um novo tradutor. Né? Tradutor T é igual a new tradutor. Né? Bom, como, como ele está sem palavras, eu vou verificar se ele está vazio. Né? Então, vou criar aqui um assert true. É, está vazio. Opa, faltou ali o T ponto está vazio certo então eu criei o meu teste bom eu considero ainda como parte do teste você fazer ele compilar ok então eu ainda estou com o meu chapéuzinho vermelho aqui tá então eu vou vir aqui né vou vou, vou usar o eclipse aqui ó Olha lá criar classe tradutor então ok Então ele criou ali a classe tradutor e o está vazio. Eu vou clicar aqui. Opa. Também, ó, só para fazer ele compilar. Então, eu salvo tudo aqui, né? Agora eu tenho o teste, né? Vou rodar ele aqui. Será que ele vai falhar? Vamos lá, roda esse negócio. Rodei o meu teste, ela falhou. Então agora eu posso trocar para o chapéu verde, onde o meu papel agora é fazer este teste aqui passar. Tá? Então a única coisa que ele precisa aqui é, é o tradutor estar vazio, né? Eu vou vir aqui, simplesmente vou dar um return true. Então vou salvar aqui. Vou rodar o meu teste. E o teste passa. Então, eu posso vir aqui ó, e dar um ok na minha funcionalidade inicial ali do tradutor sem palavras. Tá? É... Agora seria a vez da refatoração, mas o meu código está pequeno, ainda eu não preciso refatorar por enquanto. Tá? Então, vou voltar aqui para o meu chapéuzinho vermelho e vou criar o próximo teste que é a de uma tradução. Então vamos lá, vamos criar aqui ó, o teste public void, uma tradução, então é, eu vou vir aqui, vou criar meu tradutor, t é igual a new tradutor, então eu vou adicionar uma palavra, né? Então, eu vou adicionar a palavra com a tradução dela. Então, eu vou vir aqui, ó. T ponto, adiciona a palavra. E vou adicionar o quê? Deixa eu pensar aqui. Eu vou adicionar aqui, ó. Que bom é good. Certo? Então, eu vou vir aqui, né? Eu vou, vou pegar aqui, ó. Agora, eu vou dar um assert false, está vazio. Né? Ou seja, ele não pode estar mais vazio. E eu vou verificar a tradução. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, assert equals. Então, se eu perguntar para ele qual que é a tradução de bom, ele tem que dizer que é good. Né? Então, t.traduzir. É, eu vou colocar aqui traduzir bom né? ele tem que traduzir como good tá? então ainda como parte do meu teste eu vou fazer isso é, é, compilar, né? ou seja vou criar os métodos que não existem então ó, criei aqui criei aqui Então, vou salvar aqui. Certo? Agora eu já posso rodar o meu teste e ver ele falhar. Então, já estou pronto para trocar para o meu chapéuzinho verde. Tá? Então, vamos aqui no nosso tradutor é, é ver como que eu posso fazer isso aqui. Tá? Então, a primeira coisa, quando o Eclipse cria, ele coloca aqui uns nomes mais genéricos aqui de, de parâmetro. Né? É, então, eu vou, vou melhorar aqui. Ó. Eu vou colocar o primeiro como palavra. Então, vou botar aqui ó palavra e o segundo vai ser a tradução. E aqui... Ele vai perguntar a palavra. Vamos só ver aqui ó, no, no teste para ver. Ó. Então, o primeiro aqui é a palavra, né? o bom. Né? E aqui ele também está passando a palavra. Então, o que eu preciso fazer aqui? Preciso guardar só a tradução por enquanto. né. Então, tradução. Né? Vou criar aqui como privado. Então, eu vou verificar aqui, ó. Eu vou guardar essa tradução aqui, ó. Des ponto, tradução é igual a tradução. E aqui no método traduzir eu vou retornar a tradução. Vou salvar. Vou rodar. Opa, ainda está com um problema? Onde que é? Ah, aqui ó. É no está vazio. Eu esqueci do estar vazio. Então, ele vai estar vazio quando a tradução for igual a nu. Ele retorna ali uma expressão booleana aqui, ó, que faz essa verificação. Vou botar assim para ficar mais claro. Então, eu salvo, rodo. Ok. Então, está funcionando. Agora é a vez do meu chapéu da refatoração. Tem alguma coisa que eu quero mudar aqui? Tem. Tá? Eu estava pensando melhor, eu acho que adicionar palavra... Na verdade, eu não estou adicionando uma palavra, eu estou adicionando uma tradução para uma palavra. Então, no meu tradutor aqui, ó, como eu tenho traduzir, eu acho que, de repente, esse método aqui, ó, o melhor nome para ele seria adicionar tradução e não adicionar palavra. Então vou vir aqui, ó. Vou refatorar. Note que eu estou o tempo todo pensando na, na nomenclatura aqui, e isso é importante também, né? Adicionar. Ó. Adiciona. Tradução. Tá? E aí, como eu usei o refatorar aqui do Eclipse ele vai também já alterar quem faz essa, tá vendo? alterou aqui no teste também. Então, ó, não posso esquecer de quando eu estou refatorando, eu, não po... eu só estou mudando a estrutura, não posso mudar nem a minha classe, nem o meu teste, eu vou rodar de novo aqui e tá passando. Eu posso já marcar aqui, ó, que eu implementei isso daqui, e os próximos aqui a gente já vai ver no próximo hands-on. Tá certo? Na próxima parte desse Renzo Muito obrigado, continua assistindo.